As pessoas de tecnologia, se a gente comparar numa pesca, é o cara que está apaixonado pela rede não pelo peixe que ele vai pegar. Putz, essa, essa rede é maravilhosa, não pega peixe nenhum. Então a gente tem que pensar em tecnologia como algo que seja útil para a sociedade e que a gente consiga. Nós temos projetos tecnológicos bonitos. Eu vou te falar um de, do que você está falando. Nós fizemos um drone minúsculo, tá? para entrar dentro de tubulação de gás e tubulação de água, para mapear as tubulações de água e esgoto no Brasil. Tecnologia fantástica. Tá? Só que é o seguinte, se não tiver uma política pública com uma visão de mais longo prazo, olhando os aspectos que o Eduardo está falando, essa tecnologia não vai servir para nada. Mas a gente podia usar isso para uh, o bem-estar do cidadão. É uma tecnologia que nós desenvolvemos. O Estado tem um papel, tá? Eu vou, eu vou usar como Estado, ele tem um papel de indutor com relação a isso, que a gente precisa ter muito claro que a gente precisa colocar o papel de indução. Senão, cidade inteligente vai servir para é, aumentar a desigualdade.